Olá! Você vem tendo emoções ruins e negativas? Vem sofrendo distúrbios emocionais a todo momento? Não consegue conviver com a família e se integrar à sociedade e ter um estilo de vida saudável e feliz? Vou passar 5 maneiras de como acabar com suas emoções negativas rapidamente e voltar a ter uma boa qualidade de vida outra vez. Mas antes peça um like, ativa o sino de notificação, comenta depois o que achou e se inscreve no canal para ajudar a trazer conteúdos cada vez mais relevantes. Vamos lá, dica 1, identifique e reduza suas fontes de ansiedade, desânimo, raiva, frustração. Pare para reconhecer que tipo de emoção negativa você está sentindo a cada momento e reflita porque a está sentindo, se a controla e se está sendo útil. Lembre-se de que por trás de quase todas as emoções negativas que são muito intensas, repetitivas ou irritantes, há um diálogo negativo que você pode mudar. 2. Aprenda a ser um realista positivo. Ser um realista positivo não significa olhar o mundo através de óculos cor-de-rosa, onde tudo é emoções positivas e ignoramos os problemas e perigos. Significa abordar a vida de frente, concentrando-se em soluções e possibilidades. Em vez de aspectos alamantes ou difíceis, lembre-se de que os três inimigos do realismo positivo com os quais você deve lutar são a antecipação negativa, a vitimização e a busca de bodes expiatórios. Se você vencê-los, você salvará muitas emoções negativas em sua vida. 3. Aprenda a se separar de suas emoções negativas. Muitas vezes engolimos raiva ou amiciedade e literalmente permanecemos dentro de nosso corpo. Conversar com alguém sobre seus problemas, escrever em um jornal, chorar, mas também conseguir o que sentimos através do esporte, da arte ou assistir a um filme triste, tem um poderoso poder catártico em nós. Obviamente, quando estamos mais conscientes de que estamos nos livrando de emoções negativas, funciona melhor. 4 – Aprenda a lidar com pessoas negativas. Esta é uma das primeiras coisas que as pessoas dizem com muita ansiedade. O motivo é fácil de entender. As pessoas negativas nos desgastam e espalham suas emoções negativas, reduza o tempo gasto com essas pessoas, aprenda habilidades para lidar com elas, estabeleça limites ou use rotinas de descompressão para se livrar de sua influência negativa. 5. Meditação plena Como os gurus da atenção plena nos lembram, nossos pensamentos mais dolorosos geralmente são sobre o passado ou o futuro. Lamentamos e ruminamos as coisas que deram errado, ou nos preocupamos com as coisas que vão. Quando paramos e chamamos nossa atenção para o presente, geralmente descobrimos que as coisas estão bem. Reduz a velocidade, respire. Viva o presente a cada momento e sinta a paz que isso cultiva. Praticar a atenção plena, nos leva cada vez mais ao presente e oferece técnicas para tratar emoções negativas quando elas surgem. Dessa maneira, em vez de sermos levados pelo medo, raiva ou desespero. Podemos trabalhar com eles mais deliberadamente. A meditação é um dos programas de saúde mental mais eficaz para a redução do estresse, que ensina os praticantes a lidar com os desafios usando uma variedade de práticas de meditação. Vários estudos descobriram que a meditação apresenta amplos benefícios à saúde e psicológicos para as pessoas em geral, bem como para as pessoas que sofrem de doenças mentais ou crônicas como depressão ou estresse. Uma meditação que poderia ser particularmente eficaz para acalmar nossos pensamentos negativos é a visualização corporal. Apóstrofo. Sentimentos fortes tendem a se manifestar, fisicamente, na forma de nós. Bloqueios, tensões musculares e relaxar o corpo é uma maneira de começar a expulsá-los. Em um estudo, os pesquisadores concluíram que o tempo gasto praticando a visualização corporal está relacionado a um maior bem-estar e menos reatividade ao estresse. Estar mais consciente do corpo e das emoções que você está sentindo também pode nos ajudar a tomar decisões mais saudáveis. A consciência corporal refina o um instinto e nos permite confiar quando sentimos fisicamente que algo está errado ou evitando compromissos que levam à exaustão. A prática de chamar a atenção para a respiração também é eficaz para a nossa regulação emocional. Outra pesquisa de 2006, participantes que fizeram um exercício de respiração consciente antes de ver imagens perturbadoras como aranhas ou acidentes de carro, experimentaram emoções menos negativas do que as pessoas que não fizeram o exercício. Pensamentos negativos podem nos arrastar junto com eles e aumentar a espiral para o abismo, mas a respiração é uma âncora que podemos recorrer para estabilizar a qualquer momento. Esse foi o assunto rápido de hoje, se gostou e quiser saber mais sobre os benefícios da meditação, como estar em paz, ter um equilíbrio emocional, ter uma qualidade de vida, viver melhor entre as pessoas e o mundo, dormir bem, se sentir bem a cada momento de sua vida com paz e harmonia, clique no link abaixo da descrição e se você achou o conteúdo produtivo para você, dar um like, ativa o sino de notificação. Comenta o que achou e compartilha para aqueles que queira ter uma vida feliz por onde anda e se inscreve no canal para trazer conteúdos cada vez melhores para o nosso dia a dia de nossas vidas. Obrigado a todos, paz, harmonia e um ótimo dia!